Olá, eu sou a Maria do blog, lá vou a Maria e no outro dia estive a ver os vossos comentários e reparei que algumas pessoas não têm um o Cam porque o telemóvel está sempre cheio e eu já tive telemóveis assim e acreditem que é terrível. Já agora, se vocês quiserem ver como é que eu resolvi esse problema do espaço podem clicar aqui onde eu vos mostro as minhas aplicações de telemóvel na altura e o que eu usava para resolver esse problema mas o que eu vos queria dizer é que fiquei a pensar se havia maneira de eu pegar os filtros do Vesco Cam e editá-los no Instagram e conseguir reproduzir esses filtros. Nunca vi ninguém a fazer isso no YouTube, nem na internet e achei que seria super original a fazer esse vídeo para vocês. Fui procurar na internet os filtros que se usavam mais do VSCOcam e deparei-me com o HB1, o HB2 e o P5, por isso eu vou reproduzir esses filtros no Instagram e se vocês estiverem interessados é só continuar a ver e espero que gostem. Eu vou explicar um bocadinho o meu processo para a esses filtros do VescoCam mas claro que vocês não precisam de fazer isto. Juntei tudo o que aprendi e vocês podem descarregar as imagens que eu criei para vocês com todas as definições e tudo o que vocês têm de dar para cada filtro no link aqui em baixo mas também vou passar aqui no ecrã para vocês verem ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu fiz foi escolher uma foto, colocar três vezes no VescoCam e colocar em cada uma o filtro que eu queria reproduzir depois fui ao Instagram abrir essa foto e coloquei na galeria um, uma dessas fotos com o filtro aberta e assim conseguia ir de um lado para o outro para ver o que é que eu tinha que mudar para o Gaby o que eu me foquei mais foi no facto de ter uns tons azuis mas também uma pequena tonalidade de roxo que estava a ser um bocadinho difícil de reproduzir mas eu lá consegui no HB2 tive de ter atenção aos tons mais quentes e no P5 vocês sabem que é um filtro bastante característico tem uns tons muito arrocheados e assim um cor-de-rosa por toda a foto e também foi muito divertido de reproduzir acho que as fotos estão bastante parecidas, por isso não há desculpas se vocês não têm vez verso qualquer, mas não podem ter por alguma razão vocês podem sempre ir ao Instagram fazer umas pequenas modificações. Se vocês gostaram deste vídeo, este tipo de vídeos, digam-me nos comentários. E se vocês quiserem que eu repita para outros filtros, digam-me nos comentários qual é o filtro que usam mais e qual é o filtro que vocês querem que eu reproduza. E se vocês gostarem de algum filtro específico de uma pessoa no Instagram que vocês seguem, mandem-me os Instagrams dessas pessoas e eu tento reproduzir. O melhor que eu consigo. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo um bocadinho diferente e vemos no próximo vídeo! <música> isso é uma mensagem secreta: se vocês chegaram até aqui, vocês são mesmo muito fixes. O que eu vos queria dizer é que vou tentar publicar dois vídeos por semana e queria também dizer que vou fazer o VEDA outra vez estar, ano ou seja, um vídeo por dia durante o mês de Abril e uh, vamos lá ver se corre bem, o ano passado correu bem e consegui fazer todos os dias, fiquei super contente e vamos ver se consigo também estar, ano, espero que sim. Espero que vocês sejam a gostar do canal, nós estamos quase nos 22 mil, é isso, tchau! <risos>